Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal desse Mário, como o João Francisco. E galera, vocês que estão pedindo vídeo aí da família, eu aqui em casa com a minha esposa, com o meu filho lá. Tem tempo que a gente não posta vídeo assim, né? Então, como a galera pediu, olha nós aqui de novo. Olha! <risos> olha aí, aqui, gente. Dá, uma, dá um, dá salve pra galera, dá uma boa noite. Boa noite, meu povo. Isso aí, gente. É a minha esposa aqui, vocês que pediram o um vídeo com ela estamos aqui gente ó é tirando polpa de cupuaçu nós resolvemos nós compramos o um cupuaçu e agora não estamos despopando ele como a gente não tem máquina para despopar o cupuaçu nós estamos tirando com tesoura gente aprendi uma coisa na tesoura sabe o que eu tava fazendo Contando com a faca com a faca não dava certo nem a pau aí ó aí sai assim ó para quem não sabe aí comprar o cupuaçu e não saber como tirar a, a carninha, né, Não Fala. A polpa. A polpa. É só pegar a tesoura. Entendeu? Só, gente, que essa copoação aqui já tá metade, né? Porque uma pessoa aí já comeu quase tudo. Aí esse restinho aqui eu vou fazer uma vitamina. Aí vou mostrar pra vocês como é que faz uma vitamina com leite. Muito gostoso. Dá pra fazer até sorvete. E nós estamos aqui, ó... Além de tá tirando a polpa do cupuaçu, também nós fazer aquela vitamina. estamos na fazendo um janta, hein? Olha aí, ó. Peito de frango. Hum, tá, tá gostoso, hein, velho? Tá cheiroso, hein? E aí, gente? Vai dando aquele like. Vai compartilhando o vídeo. É, se inscreva no canal. O vídeo aí, a galera tá tanto pedindo aí. Então voltei aqui, hein? Filmando para vocês aí. Mostrando a gente aqui na nossa casa. Aí, galera, ó. Já começamos a bater aqui o cupuaçu. Colocou o liquidador, tá, veja como tá, ó. Olha o creme, gente, ó. Olha que top. Super gostoso, ó. E rende, tá? Gente, depois ele fica bem mais grosso quando ele estiver na geladeira. Pensa. Esse negócio vai lá engrossando, engrossando, engrossando. Aí ainda a gente não testou fazer um pôr sorvete, né, meu bem? A é, gente vai fazer um sorvete. E bora que bora. Vai só bater aqui agora essa parte do o açúcar. Pronto, ela terminou de bater. Já tá pronto aqui, ó. Vitamina de cupuaçu Hum, gente Quem nunca tomou, hein tiver na sua cidade, vocês verem vê, vê cupuaçu Pode comprar e fazer, tá É uma delícia Agora vai experimentar aqui Nós vamos experimentar, hum, né bem, um ah, Depois a gente vai colocar no congelador um mesmo e, Gente, ó Já deixa tá aquele grosso, like tá grosso. Depois bate mais Olha a textura, olha a textura, gente Muito top, hein Voltando aqui com os vídeos A família aqui novamente A pedir da galera aí né? Hum, vou experimentar aqui também hum, Isso aí gente Então já que nós terminamos o suco Daqui do Copuaçu Nós vamos ficando aqui nesse vídeo Agradecendo todos aí pelos comentários Pela curtida né? É, agradecer a todos aí que estão se inscrevendo no canal E nós vamos aqui jantar comer nosso filé de frango eu não gosto muito assim de, de filmar a gente comendo não mas se vocês deixarem de comentários aí, faça o vídeo, faça o vídeo coloca aí, faça o vídeo né? jantando, a gente faz também tá? a gente filmou completo aqui então, vídeo curto só aí pelo pedido da galera nós vamos ficando por aqui e tchau até a próxima